o Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais uma vez estou aqui numa companhia muito especial do nosso ilustre hobbit César Machado e estamos aqui para vos mostrar uma livraria muito especial. Vamos aqui visitar a livraria Edward Já vos mostro Antes de começarmos o vídeo, achei que era adequado gravar um pedido de desculpas aos Tolkien Talkers pela falta de jeito do César e da Inês em fazer o vlog. Gente, pouca prática é fogo, né? Ainda sopra pra mim ficar me desculpando. Ah, que amadores! Teremos câmera com tremedeira e ângulos tortos, então cuidado para não caírem da cadeira. Mas ainda assim... Nós esperamos que vocês aproveitem o conteúdo. Os dois hobbits estavam muito entusiasmados. Boa viagem e até logo! Esse livro é do William Morris. Ele era, além de designer, fazer padronagens como é art nouveau com folhas, ele também foi a maior influência literária de Tolkien, assim como George MacDonald era para C.S. Lewis. Então nós pedimos autorização ao senhor para gravar aqui na loja e ele disse que sim. Dissemos, fazíamos parte de um canal sobre Tolkien e ele disse ok. Tolkien é no primeiro piso. Tem lá uma, uma secção só para Tolkien e com edições de luz. Por isso vamos lá. Perdiu o César. Não estás aqui. Você, você, eu estava eu ah, tirando um tá, barato. Ah, tu eras quem estava aqui sentado. É, eu estava tirando um barato, achei que você ia me pegar, você passou reto. Eu, eu tinha assim. aqui uma pessoa, mas nem sequer eras tu. Olá, bom dia. Já ouvi falar da iniciativa Talk? And Talk. Já, ele é um sanatório mas mesmo lá. Só tem malucos Então, pessoal, estamos aqui na parte dos audiobooks e vejam só o que encontramos aqui. Yes, The Lord of the Rings. Yeah. BBC Radio Production. Nossa que custa? Olha que legal! Yeah. Que bonito! The Fellowship of the Ring, The Two Towers, The mm. Return of the King. Um, oh, são 12 CDs. Nossa! Lindo, hein? Mm. E depois aqui. Temos também... The of Uri. Quem leu? Quem leu? Christopher Lee. Sabem que é o Christopher Lee? Right. Martin Shaw. E este aqui é só da Fellowship of the Ring, está um bocado destruído, e a capa é a é nova do, capa yeah, do Alan Lee. Rob English temos aqui também de Martin, Oi oh. Bernard Corma, Vários, qual é que ias dizer? Aqui tem Good Homens ah. do Neil Gaiman, sensacional, muito bom, hum. a série tem no, no Prime Video, hum. His Dark Materials, ah, do Philip Pullman. que eu adoro, meu terceiro favorito, e tem no HBO yeah, aqui Max. E gente, muito audiobook, muita coisa legal, nossa. Então, pessoal, vejam só o que é que nós encontramos aqui. Chegamos. Chegamos ao nosso destino. Pois é, olha só que legal. O Tolkien, em todas as livrarias de Londres, pelo menos todas as que a gente foi, tem um nichozinho dele. Então você vai lá e tem só as coisas dele. Então agora vamos mostrar aqui o para vocês. Bora lá. Ali em cima a gente tem as edições é, ilustradas pelo Alan Lee, edições de luxo, né? Que são aquelas com não só a capa dura, mas também com a slipcase rígida. Né? Esse box com os três volumes, a gente tem resenha aqui no canal, que são os três volumes da trilogia mais o Hobbit. São lindas, então a gente vai colocar o, o vídeo aqui na descrição. Aqui a gente tem o The Art of the Lord of the Rings, o Maker of Middle-earth, Middle a gente tem resenha também, o The Art também. Esse livrão é o meu favorito de todos de Tolkien. E aqui o que tá escondido Olha, o... os quadrinhos. O comic do Hobbit. E essa já, é, já, para já mim, é revisada. Eu pra cá só tenho esse em... em português. O Nature, Hardcover. O da Gemima, que a gente fez. Eu fiz eu a resenha recentemente? recentemente. Aliás, a versão brasileira está mais bonita, porque esse verde muito escuro eu não acho tão bonito quanto o, o clarinho. A gente também tem a resenha de todos esses daqui, só que num box rígido com Companion, que são os a Reader's Hardcover companion, a Reader's Companion com a Hardcover e as Dust Jackets, Silmarillion. Aqui são os pequenininhos que compõem aquele box, que é o também. Token Treasury. Token Treasury, que eu também mostrei para vocês no, lá nos primórdios do TT. E essa aqui é a edição que a Inisita tem. Fala dessa não, daqui. Não. Esta é a branca, a que tem a vermelha. Ah, essa aqui não. é o Sérgio que tem. Não, ninguém tem. Temos as dois a vermelha. Eu vou comprar a branca, mas não vai ser hoje porque é cara. A gente vai deixar assim? Ou você vai cortar e a gente... Não, podemos deixar então tipo, ah, beleza. Deixar. Quando o ano passado foi, saiu a vermelha, saiu também esta branca, que é mais... Não é de luz, quer dizer, ela é de luz porque é a cara é lindíssima. Mas vem dentro deste box aqui com os portões de memória. Tira, tira. Além ah, é disso, Perfeito. Esse Unfinished Tales é o ilustrado pelos três. Eu vou fazer a resenha, eu sei que eu estou tá. devendo. É, Lenda Urbana. Eu estou devendo para vocês, mas esse aqui Olha vai aqui. ter. Alan Lee, John Howe e Ted É muito legal. John Howe, a capa é do Alan Lee porque eu o Token states da prioridade para as capas do Alan Lee, né? Que ele tem os três grandes é. volumes e tudo mais. Então, por isso que ele eu fez a capa. Um, essa aqui é uma edição que eu acho linda, capa, Por acaso te tem esta, é. capa tecido, mas a edição antiga eu achava mais bonita, o tecido. É, que eu tenho. A minha é mesmo tecido-tecido. Esta é papel-tecido. Isso é papel-tecido, é papel, é exato. exato. Esta é fazia parte de um box também com os Senhor Anéis, que hoje em dia é super raro, também são muito bonitos. Sim, todos nessas ilustrações minimalistas, assim. É. Temos aqui o Hobbit, esta o é edição. Não, hardcover. É hardcover. Esta é dos 65 anos, que é... também temos resenha. Esse daqui a gente tem resenha também, só que a gente tem a resenha daquela versão que, que vem CD. o CD. Box. Exato. exato. Box, class, box lux, É o facsimile fac, fac ah, fac fac Na verdade todas são facsimile é. só que uma vem o livro, que é uma cópia perfeita hum. é do, do original de 37, até com os errinhos, mas a versão que a gente colocou do Sérgio vem um CD. Um, yeah. Acho que com Christopher lendo alguma coisas. É um CD coisas. um booklet também. E um booklet da Christina... Uh, um mapa do... Da do, do, Erebor também. Então vem um mapa, yeah. um CD e um booklet muito legal. com e uma, uma palestra também. Uma palestra do Tolkien, yeah. que tinha uns trechos que até então a gente não tinha acesso. Aí o Raymond e a Skull juntaram nesse bookzinho. Yeah, e no CD também temos Tolkien a ler certos do, do Hobbit. Yeah. Temos mais Hobbits. Essa é a capa do, do Alan Lee hum. original de, no, de 96 ou 97, alguma coisa assim. Não tem essa capa mais em hardcover, só no hum. brochura. Temos aqui, essa é de cola? Sim. Essa, a Emily fez a resenha dessa versão, vermelhinha. A gente vai colocar todos os links aqui. Então tem muito link de resenha. Se você gostou de qualquer uma dessas, quase todas a gente tem. Hum. Isso aqui é as paperbacks normais, normais. padrão do sim Ai, o meu, meu contos inacabados também tem este feito. Fica assim. É, dá o toque a pita, ah. né? Porque o certo é ele fazer esse movimento abobadado, Exato. né? Temos aqui o o Bellyship, o Towers. Lembrando que essas capas, elas dão origem para as capas tecido no Brasil. Então, por exemplo, essa capa foi usada como base para... Ah, da Store. Da Store. Okay. Então, hum. você tem essa, as outras saíram Nerd. exatamente assim. Então, Exato. são esses volumes. Por exemplo, quando sair o Contos Inacabados... Spoiler. Exato. Spoiler. Quando sair os contos inacabados, em tecido, vai ser essa capa. Então já é. vamos avisando que tem o Glaurung aqui. É. Temos em boxe e depois temos aqui estas edições. Estão lá embaixo, mas é. feias que saíram. 2020. Socorro. Tipo, o que é isto? Isto é o que? É Baradur Tipo, é a penteadoras. É. Não sei, não, oh. não, faz, não faz sentido. Essa versão? É. Essa versão? E há muita gente que compra este livros. Eu não percebo, não Não consigo entender temos aqui também o details from perilous perilous realm Tem as aventuras tom bombadil tem também o, o leaf, leaf. não one Rever fairy stories roverandom yeah. tem aqui atrás yeah. tem a indicação de todos eles que vó yeah roverandom father Gills of m tom bombadil smith of watermead and leaf ali ainda tem one fairy stories como apêndice. isso yeah. exatamente e muita gente tem comentado sobre essa, essa edição aqui, que seria uma coisa legal para lançar no Brasil. Eu acho, eu acho interessante também e a... estou até sugerindo para a editora. Até Agora, porque as edições que temos no Brasil destas são infantis, então também... É, e nesse caso, essas infantis não têm aqueles extras que a gente tinha hum. nas edições da WMF. Essas edições têm, então seria até interessante a gente ter um livrão com todas elas juntas, né? Aqui está o, o, o box dessas edições feias que é o Senhor dos Anéis e Depois, capa de paperback. Filhos de Rurin, queda de Gondolin, Lee Essa aqui do Sr. É... Gawain é nova. Acho que é do ano passado. É muito bonito olha só a capa. Abra aí na abertura de capítulo para ver. Olha aí. Meu Deus. Quem viu a análise do filme do Sorgawen vai lembrar que eu comento sobre essa, esse tipo de um, capitular, abertura com é, iluminura. Fica tudo muito bonito e, a cada um dos poemas, a gente tem uma, uma outra abertura nesse esquema hum, medieval. É. bonito mesmo. E também tem Sir Orfeu. Okay. So, you sir Gueno, o Pearl e Sir Também temos paperback do so, Sir Sigurd e Gudrun, quer é dizer, tour E depois também aqui esta edição recente, Isso foi 2020 também, acho, do, é, do Secret é, Vice. Essa é a edição era, revisada, né? É, que havia só em art um, cover, cover, capa dura, uh, que era amarelinha né? e preta. É. Depois esta foi revisada em paperback. e acho muito mais bonita esta. Eu acho um caso Não. raro, onde as duas capas são extremamente lindas. Mas eu acho que gosto mais assim. Tanto a capa dura Sim. quanto a... Olha a aqui outra. os outros tílios de Rurin. Que é para combinar com este aqui. Exato. é muito bonito. Depois temos aqui do History, um do History, o novo. Depois temos aqui mais Histories. Depois temos também aqui o Tree and Leaf, Árvore e Folha. Toda, toda essa edição preta é Eu muito legal lindo. porque ela fica com os desenhos é. das capas é aqui. É o, o, o Talk, o CD. Tipo. Ah, sim. É, ele é. dá uma dançada. São todas as capas do John Howard. Tem o Talking Treasuries, perdido aqui, né? Tem aqui o Talking Treasury. Tolkien Treasures. Yeah. Treasures. Tem aqui também este que é o Song of the Song of Middle Earth. É um tipo de ensaio, yeah. né? Existem depois, vários assim com ensaios. Tava aqui este também perdido sobre orques. Este é mais sobre RPG, não tem nada a ver com Tolkien, mas alguém pôde aqui. Depois temos aqui o. o aqui tem o Morgoth's um Ring também, né, yeah. para completar, só para para falar de todos da história da Terra Média. Yeah. E depois temos aqui o David. Daí que nós, a Emily também já gravou um vídeo sobre as obras dele, que pronto são tem as suas controvérsias. E depois é. aqui viram os audiobooks que mostrámos ali aqui temos muito mais, olhem só. Yeah. Regresso Rei por Andy Circus Olha, olha. Precious. Oh. Ai, estou chocada. Hum. The Hobbit. Hum. Muito bonitinho. Sir Gwen and the Green Knight, Paul and Sir E a capa é do John Howe também. Outro, okay, mais um aqui do Hobbit. É, também pelo Andy Serkos, já. Yeah. Foi daquela maratona na, na pandemia, que ele levou 12 horas a ler a, o Hobbit e depois já por Collins quis lançar por livro. Eu, a, a, a nunca, vi, eu assim. nunca vi essa imagem antes. Não, vejo o achei que não, não sei, tem, sei, tá? Ai. Oh, yo, yo. <risos> Error oh, yo, yo. 404 Final da Avenida Brasil. Oh, peraí, então o toque vai apitar aqui. Vamos colocar esse é, Return the, pura, of pura, the King pura, junto com o Two Towers. Nossa, né? é. E vai e ter o Return of the King que combina com esse e vai pra cá também. É. Pronto, vamos colocar a nossa, ordem a aqui na. Nossa, bonito, é. Lindo, né? 30 libras. É... Pesa... Isso aqui... é... é pesado para o público brasileiro. Nossa. Ah, é o da BBC. Não. Mas aquele ali também era... Não, ali era o senhor Zanésia. É. Isso é da BBC. Temos ali então também de outra secção. pessoal ali em cima. É, aqui são boxes. A Inesita mostrou esse primeiro box aqui para vocês. Uhum. Aquela é a edição de, de luxo, ilustrada por Tolkien, aquela vermelhona que o Sergio já fez a resenha. Isso, vários boxes ali. O, este aqui também já... Yeah. Estes são todos São, yeah. São todos o mesmo. É o Maker, o Infinite Tales e o Nature of middle yeah. e com o, o Lá por trás sempre com as caixas de edição de luxo ilustrada. E é isso. Agora vamos explorar um pouquinho mais o que há por aí sobre Tolkien. Viemos aqui à seção infantil e eu estou só, é só chocada com estes livros. Pessoal, sério, olhem aí. Socorro. Meu Deus. Pesado. Gulliver. Wind in the Willows. Olhem ali. Livro da Selva que a, pena a pena sereia, a filha de ser de hoje. Bela e o monstro. Vocês dizem que a fera, não é? E olhem aqui esta do. do nas pânicas de Nárnia. Yes. Yes. Outra da Aldi, não aguento. Temos aqui também uma secção dedicada a, a Harry Potter. Na Harry Potter tem sempre muita coisa. Então, o nosso objetivo em vir aqui à parte de livros infantis era porque temos aqui o mais recente livro sobre Tolkien, né, infantil, que é da, da série de Little People, Big Dreams, J.R. Tolkien. Bombada aqui de tecido. Não, não sabia desse detalhe. Bem grande o livro. Ai, não aguento. Oh, que bonitinho, meu. Bonitinho Olha, demais. Aqui temos uma pequena de 700 fotos, também biográfico. E aqui, aqui a coração inteira. Tem muitos muito livros. Tem Bruce Lee, tem ah. muita gente legal. Ah. Bob ah. Dylan. Ah, esta coleção toda aqui. Assim, né? Viemos aqui à Cabo e tem aqui uma secção de primeiras edições, já até assinadas, e livros raros. Olha lá, que bonito. Estão assim, tipo plastificados, né? pra não é? Para não estragar. Nossa. Então, pessoal, nós vemos aqui a parte das biografias na Subcap. E temos aqui a. a tão conhecida do Humphrey Carpenter, né? Dispensa apresentações. Temos aqui também o Tolkien and the Great War, pelo John Garth, né? Que saiu agora a edição nova aí no, no Brasil. E descobrimos aqui esta edição, esta biografia, que também nunca tínhamos ouvido falar. J.R. Tolkien, Inspiring Lives, por Robert C. Blackham. Olha aqui, pelo que vimos aqui dentro, um livro é assim uma espécie de pequena enciclopédia. Tem várias imagens. É assim, bem dinâmico. A um letra grande. Assim com este, com tabelas. Assim bem... Assim com um texto em destaque também. Não sei, não, não conhecíamos esta obra de tudo. Vamos, vamos explorar mais, olha. Embora quando o Tolkien veio... De Bloemfontein. E que provavelmente passou por, por Lisboa. Por Lisboa. Ele viu uma cidade. Com castelos. Moinho. Uhum. Moinho. Ah, Tete. assisto no TT do Moinho. Ah. Então, olha, é assim um livro bem... Parece bem curto, né? Bem... Com a informação assim, bem rápida. Olha aqui. um pouquinho onde eu onde o Tolkien viveu na sua casa. É isso. É. Inspiring Lives. Olhem aqui também estas estantes. Nossa, que bonito. Não pode viver aqui, nesta livraria. Então é isso, pessoal. Espero muito que tenham gostado então, da nossa visita aqui. A livraria Edsger fica aqui bem perto de Piccadilly Circus, aqui bem no centro de Londres, e é claro viemos mostrar-vos o que é que vocês podem encontrar aqui de Tolkien e sobre Tolkien. É isso. Lembrando que a gente já tem outros dois vídeos que são esses tours ao longo do, do ao redor do mundo. A Inesita já mostrou Toronto, que tem um café com um mapa de, da Terra Média, e mostrou também Lisboa, e agora temos Londres também. É isso. Por isso já sabem. Deixem um like no vídeo, comente aqui embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Podem se tornar membros, fazendo parte da nossa membership, clicando aqui no botão de membros. Você pode comprar nossos livros pelo Submarino ou Amazon, nos links aqui embaixo. E também clicar no super valeu demais aqui Obrigado. embaixo. Valeu demais, você escolhe, porque valeu mesmo. Vemos e... no próximo... T... <risos> é... <risos> Bom, quem começa? o Namariê, o beijinho, o inverte de novo. É, ah, não sei. Então é isso, pessoal. Deixo aqui meu grande abraço. Espero que tenham gostado desse TT. Meu grande abraço. Maria Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo. Um grande beijinho.